E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus E bem-vindo aí a mais um vídeo E hoje nosso setup está radioativo Sim, sim, estamos radioativos Porque vamos jogar os 60 seconds Sei lá, eu não sei falar o nome do jogo Mas é isso, a gente vai jogar os 60 segundos aqui Que a gente parou no último vídeo A gente está no bunker com nossa família Não estamos mais, saímos do bunker Sim, saiu eu, minha filha Olha aí, eu não sei onde eu estou e eu tenho que tomar conta da minha mulher e da criança que ficou lá. Então eu conto com a sua ajuda, beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, mano. Fortalece a gente com a inscrição. Se você acha que o canal merece crescer, é só clicar no botãozinho pra se inscrever, beleza? Então bora lá, vamos ver o que, que vai dar dessa vez. Ah, me deram uma dica. Pra, é, nos comentários aqui, pra mim, tratar deles de 5 em 5 dias alimentada água e comida. Porque, não sei, vamos ver, vamos ver. Bom, vamos deixar aqui começando. Vamos lá, continuar. Dia 11, beleza. Como eu parei no último vídeo, no dia 11, o garoto está com a cara dele ainda olhando para o nada. A mãe dele tá a pé da vida. Vamos pegar a nossa agendinha e ver o que vai acontecer aqui no dia 11. Nossas novas companheiras, as baratas, podem ser bagunceiras, nojentas. Olha a barata voando ali, ó, você viu? É, inconvenientes. Mas não era a pior coisa que poderia ter nos acontecido Além do mais, não podemos fazer muita coisa a respeito Tá piscando a luz Quem sabe um dia conseguimos convencê-las a pagar o aluguel Meu Deus, mano, esse é o humor, velho Isso é o humor, tem que ser assim, até no um apocalipse Apesar de todos os problemas, time está sendo muito corajoso Dolores está calma, ah, tá, beleza, levando tudo em conta Vamos lá, hora de racionar alimentos Vamos pular porque só tem os dois ah, E nossa... Tá, e nossa... Tão adiada viagem à nevada. Acho que devemos ir. Vai, sai lá pra você ver o que vai acontecer. Vai virar um ET. Vai ser nossa primeira parada depois de sairmos daqui. Beleza, vai demorar. Eu creio que vai demorar. Mas, se ela tem fé, quem sou eu pra falar que não. 12 segundo dia... Vamos lá, por hora vamos esquecer essas perguntas Acho que ela não tá legal Pode não parecer, mas o time é um rapaz muito forte E ele está bem Sim, eu vejo os músculos do time Devemos ter um pouco de água Dolores está precisando Tá, vamos lá, vamos segurar Não vamos dar água pra ela Até mesmo porque eu nem lembro quando foi a última vez Eu não lembro quando eu dei água a última vez pra eles Tá, ah, mas beleza, dá pra aguentar, né? Eu acho que ela só quando ela fica louca Mesmo que não tem mais Então vamos lá, vamos, vamos continuar desse jeito Tá não seria fantástico se pudéssemos simplesmente sair daqui show de bola, mas não, porque até onde eu saiba, não, né? Andar pela superfície como antes, sentir o cheiro da fumaça e poluição. que falta faz um cheiro de liberdade, beleza? Isso tá no começo. E, e isso se já pensou se fosse real mesmo? Se você tivesse que passar por isso, como que não seria? Em, dez, em 12 dias, dentro de um ambiente, eles chaparam. O cara voltou, beleza, ele chapou. Ele tá até conversando com o bonequinho de mão ali, ó. Se liga. Será que estamos por conta própria, ou se alguém vai vir nos resgatar. Ted voltou são e salvo de sua experiência à superfície. O que é aquilo? Um pássaro? Um corredor da bolsa? corretor da bolsa. O homem que veio consertar a bicicleta? Não. É aqui a é ajuda aérea. Como assim? Que sorte. Justo quando saímos do bunker para buscar mantimentos. Uma das caixas se destruiu em pleno ar e agora está chovendo sopa. Algumas latas resistiram à queda. Ah, tipo assim, um avião passou, né, do exército provavelmente e acabou derrubando sopa e agora eles estão lotadão de sopa no bagulho. Algumas caixas tinham coisas muito estranhas. Qual o sentido de uma caixa cheia de patos de borracha. Pelo menos uma das maiores tinha algumas garrafas de água. Beleza. Conseguiu. Ah, garrafona de água aqui no canto, ó. Beleza, show. Nossos vizinhos do alto-abrigo nos ofereceram um rádio. Oh, o rádio, mano. No último episódio, o rádio quebrou. O rádio pifou. Mano, não devia ter ligado o rádio, velho. Puta, Grilo. Não deu muito certo. Pois é, percebi. Quebramos o rádio e a tecnologia avança rápido demais. Eles disseram que acharam em uma das caixas lançadas, mas não, é, não precisavam dele. Já tinha um. Beleza, show. Valeu, vizinho. Vamos ter que lembrar disso, eu acho, hein? Não podemos deixar o time sem água por muito tempo. Dolores não vai mais conseguir sobreviver sem água. Ted está com fome. Ted foi infectado por algo. Ted ficou louco. Ted está muito cansado. Mudar água para Dolores. Dar um pouquinho de água pro time. E o cara precisa de remédio. Não temos remédio. Mas ele não pediu de água, né? Eu acho que como ele tava lá fora ele comeu. Pensávamos que telefonemas eram coisas do passado. Depois que a bomba nuclear dizimou nossa pequena cidade, mais uma cabine telefônica sobrou. Sobreviveu, né? Ou sobrou. De alguma forma, o bombardeio. E parece que está tocando bem lá fora. Devemos mandar alguém lá fora para atender? Quem deveria ir lá fora? Vamos mandar o time, já que o time é forte. E ele acabou de beber água. O cara tá doente, bicho. 14 quarto dia. Ué, o time atendeu a porta e voltou, tá vendo? Quando atendemos ao telefonema, percebemos claramente um alívio por parte de quem chamava. Ele se apresentou. Apresentaram como sobreviventes de uma cidade própria de Rio Valley, Rio Valley, eu acho que é isso né, Rio Valley, Rio Valley, começamos a, tocar, a trocar informações, quando a chamada foi cortada, algo errado deve ter acontecido do lado deles, esperamos que eles retornem, estávamos apreensivos, mas o time voltou ileso da terra de ninguém e está conosco Outra vez. Nenhuma notícia é boa. Tudo na mesma com o time. Dolores está louca para comer algo. A barriga de Ted está roncando. Beleza. Ted precisa comer. E a Dolores também. E a menina até agora nada. 14 quarto dia. O silêncio parece total lá fora. Talvez seja seguro. Talvez não. Só saberemos depois de sair. Vamos mandar alguém sair? Quem a gente manda? Podemos continuar sentados nesse bunker músculo ou... Ah, minúsculo. Nossa, meu Deus do céu. Ou começar a pensar a ir embora. Ah, vamos pra longe possível dessa maldita terra. É tipo isso, basicamente, que ele tá falando aqui, entendeu? Ah, quem iria imaginar que... Comunas. Os comunas pudessem destruir um bairro tão... Ah, foram os comunistas que destruíram. Poderíamos fazer isso sozinho. Quer dizer, escapar, não destruir o bairro. Mas deve ter alguém lá fora que possa nos ajudar a ficar bem atentos. Vamos usar o rádio. 15 quinto dia. Tá. Boas notícias. O governo anunciou pelo rádio que está resgatando sobreviventes da nossa área. O locutor pediu a todos que estivessem ouvindo para esperarem mais um pouco. E guardar notícia dentro de poucos dias. Logos estaremos, logo estaremos fora daqui. O time precisa comer algo. A vida está difícil para nós, mas hoje Dolores está bem. Tal, tal, tal. Beleza? A barriga de Ted está roncando. Eu tô achando que é verme. Ted, tá. Ted quer umas gotinhas de água. Tá, beleza. E eu acho que esse aqui tava com fome, né? Então... Bora. Chega de preguiça. Está na hora de ir. Superfície. E procurar mais mantimentos. Talvez uh, algo tenha resistido à explosão. Pode haver até sobreviventes. Vamos descobrir. Beleza? Vamos mandar o menino. O garoto. O cara ainda tá louco ainda, bicho. Ele tem que achar remédio. Senão o cara vai fritar, mano. 16 sexto dia. O time não voltou. A mãe dele tá p pé da vida. Porque a gente mandou o moleque para rua. Para rua time saiu para a terra de ninguém, não sabemos o que será de nós se ele não voltar, Dolores tem que beber água às vezes, a barriga de Ted está roncando, eu já dei comida para ele, velho ele deve estar tá doente, vamos, não, não peraí, vamos dar comida para ele de novo, eu acho que é isso que nem dá, parece que para cada barata que esmagamos duas outras aparecem no lugar, precisamos dar um jeito nisso, antes que seja tarde demais, é, né? vou pegar uma arma não tem como, mano, não tem remédio, não tem nada tipo, tinha 60 segundos no começo e, enfim, é... mano, se a barriga o cara estiver roncando, a gente tem que ficar preocupado Agora sim Olha o tamanho da barata radioativa aqui, bicho Aqui embaixo, aqui ó, se liga Meu God do céu Nossas novas companheiras As baratas podem ser bagunceiras, nojentas Inconvenientes Mas não é pior é, Coisa que poderia ter acontecido Além do mesmo, não podemos fazer muita coisa a respeito Quem sabe um dia conseguimos convencê-las a pagar aluguel Tá, tá repetindo já Hora de racionar alimentos A mina, vamos lá, vamos racionar de novo mais um dia Quanto mais sobreviver o que está passando lá fora, melhor para nós, hum vamos juntar, vamos lá, vamos pegar o radinho, ligar o radinho e bora, só vamos 18º dia a barata tá aqui ainda, ó, que nojo uma barata multando. o que é isso na mão dele ó, vamos lá, sede, doença, loucura cansaço, dolores desidratação, uh, alguma boa alma estava falando no rádio sobre uma mochila de mantimentos que ela tinha perdido enquanto cruzava a nossa cidade, logo percebemos que ela, uh, tal uh, que ela deveria ter passado pela nossa rua saímos na mesma hora, conseguimos pegar a mochila antes de alguém. Beleza, encontrou água, uma sopa e uma revista. Dolores não vai conseguir sobreviver sem água. Ted, não beber algo, não vai resistir. Beleza, Ted, bebe. Dolores, bebe. Pode parecer loucura, mas parece que as baratas estão querendo se comunicar com a gente. Será que elas já são tão inteligentes quanto a nós? Será que podemos transformar? Beleza, é aquela história lá. Vamos colocar aqui, meter a revista na barata. Será que ela vai matar? É semana º dia e o cara... Mano, na moral, tá ligado um cara que ele ficou assim, ó, a vida dele inteira, que ele ficou com a mão pra cima, achei até com o dedinho, que ele é um cara rastafalho mano, esse cara vai ficar assim, bicho, já já não vai conseguir nem descer a mão, vamos lá, ó, baratinha morta que, que vai rolar? Vamos ver. Nós comunicamos com o líder das baratas, usando uma única língua que elas entendem a violência. Se tivéssemos algo para relatar sobre o Dolores, estaria escrito aqui. Ted descansou. Beleza, Ted? Hora de racionar. Então, bora. Só vamos. Começamos a achar que precisamos fazer algo a respeito da decoração. Hum, o Feng Shui não está nada equilibrado. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. O que significa Feng Shui? Comenta aí o que significa, porque, será? eu não, não manjo. Beleza. Enquanto mudávamos algumas coisas de Lugar descobrimos uma porta secreta Uau, mano O que será que é atrás dela? Uau, uma porta secreta Cadê a porta? Cadê a porta, mano? Onde será que tá a porta? Será que tá aqui? Onde que tá a porta? Reserva de água Ué, cadê a porta, mano? Eu não sei onde tá A porta, gente. O livro, o manual de escoteiro, é pra mata barata Nem nesse momento a gente costuma ler, né? A coisa melhor que não saber Qualquer coisa que esteja atrás daquela porta terá que ficar lá. Até empurramos algum móvel contra ela. Para termos certeza que não há ninguém. Que ninguém saia de lá. Dolores está louca para comer algo. Ted ainda está doente. Vamos racionar mais um dia. Não vamos dar nada. Podemos estar seguros dentro dessas paredes. Mas há outros problemas a considerar. Ninguém de nós consegue dormir o suficiente. Precisamos fazer algo a respeito disso. É tão depressa quanto possível. Caso contrário, podemos acabar dormindo. Quando surgir o pegue real. Como é, marcianos vindo. Não. Ele precisa de remédio. Que remédio dá pra uma pessoa que pegou radiação? Vamos ver, ó. Sede, fome, loucura e cansaço. Beleza, ela tá cansada. E o cara tá... Sede, fome, doença, loucura e cansaço. O cara tá um pouquinho a mais do que elas. Quase nada, bicho. Nem dá pra perceber. Vamos ter que dar comida, hein, gente? Ignorando corajosamente nossos sintomas, tentamos dormir ao, men ao menos por uma hora ou duas. Sem sorte. Estamos cansados. Isso é complicado, né, meu? Você fica muito tempo acordado, você acaba chapando mesmo. E o pior é que não tem o que fazer. Não dá pra pôr ele para dormir. Eu não sei como que faz. Uh, estamos mais cansados que antes. Há outros problemas que teremos que enfrentar logo. Uh, vamos torcer para que nossos bocejos sejam suficientes para assustar os assaltantes e evitar contaminação por radiação. Ted sempre teve o coração de ouro. Foi por isso que não, tivemos, é, não ficamos chocados quando vimos dando nossos mantimentos a uma barata nojenta e gorda. Ô, oh, Ted. Meu Deus, mano. Ele deu uma sopa pra barata, velho. Ele deu uma... A barata precisa... Uh, a barata precisa muito de contentes. Pareciam muito contentes. Então nem ficamos zangados por por isso. Ah, meu Deus. Nós ficamos desconfiados quando o Ted começou a contar piadas e sua história da sua vida pra barata. Beleza. Chapô. Faz tempo que Dolores não come nada. Dolores tem que beber água às vezes. Dolores está perdendo o juízo. Vamos dar. Vamos dar comida. Ted está muito cansado. Vamos lá. E pa E água pro... O ar nessa porcaria de abrigo está quase irrespirável. Nas últimas horas a situação piorou bastante. A ventilação não está funcionando direito. Será que tem algo preso lá? Hum... Deve ter sido a barata que ele alimentou entalou talô no ar-condicionado. Temos que consertar logo. Vamos meter a revista na barata. Mas tá rodando o ventilador. Décimo segundo dia. O menino voltou! O time voltou com fome e cansado. E a mãe dele tá com fome, louca e cansada. Mas eu dei sopa. Você quer mais o quê, minha filha? E o cara tá doente. Ted tá doente, velho. time, Teddy e Dolores. O trio falta a menina, né, cara? A gente não pode esquecer da menina, né? Pô, mancada. Bom, é o seguinte. Em meio a tudo isso que tá acontecendo, a gente já passou mais 10 dias à frente Então, o que, que será que vai acontecer? Eu não sei, só você vai saber Junto comigo no próximo vídeo, beleza? Então eu conto com você aqui, sabadão que vem Então clica no botãozinho vermelho aí Se você não se inscreveu ainda, porque dá tempo Botãozinho vermelho de inscreva-se Clicou, o sininho, se você sentiu no coraçãozinho Que deve me ajudar, deixa o likezão maroto Tamo junto, até o próximo, bom fim de semana Tchau, tchau